Nos Estados Unidos, você sabe que você compra remédio, do lado tem serrote, do lado tem tênis. As farmácias americanas, por acaso, vendem remédios. Você entra numa CVS ou entra na Walgreens, é lá no fundo que está a seção farmácia. 30 dos maiores cientistas do mundo lançaram os resultados de um grande estudante de 3 anos sobre a agricultura global e declararam que a produção de carne está destruindo o nosso planeta e jeopardizando a saúde global. Health.